Olá pessoal, estou aqui na Convenção né, de Saúde em Cuba e vou mostrar para vocês um pouquinho do espaço aqui onde está acontecendo o evento ok? É, a gente tem aqui ó, o stand da OPAS da OMS com várias coisas bem bacanas mostrar para vocês a gente está aqui ó, divulgando... para Trabalho do Brasil, o pessoal tira foto, manda por e-mail, a equipe do Brasil. Vou mostrar para vocês o stand. Está oh. <risos> bem bacana, a gente está discutindo aqui algumas coisas. Falando de saúde global, né? aqui é o stand. E a programação está bem bacana, vocês podem olhar no site do Congresso também. Vou mandar pra vocês, vou deixar no link, tá bom? Depois eu faço outro live pra vocês e a gente vai começando.